Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo no canal, é, no modo carreira, galera. Desculpa não ter trazido mais vídeos para vocês nesses dias anteriores, mas foi porque eu tive alguns problemas com o software de edição e o meu computador também estava bem travando, então dificultou um pouco aí nas gravações. Mas ontem eu soltei um vídeo de Days para não deixar vocês sem vídeo nenhum. Hoje eu vou soltar esse daqui do FIFA 19, galera, beleza? Bom, só recapitulando onde a gente havia parado, galera A gente tá em quinto na tabela Beleza Quer ver aqui, ó A gente tá em quinto com 12 jogos e 22 pontos Beleza A gente vai jogar contra o visitante é, Vamos ser visitante contra a Horthehan A gente vai jogar fora Tá ok Aqui embaixo seriam os jogadores que a gente fez treinamento esses dias mas isso daí eu já havia falado, vamos ver na, no escritório aqui pessoal o que, que a gente tem aqui galera é o seguinte se você já gostou do vídeo se inscreve no canal dá aquele like para ajudar a gente aí porque fortalece demais e é muito importante é com o seu like e com o seu comentário que o youtube reconhece que o canal tem interação com o público entendeu então daí assim ele acaba recomendando o canal para outras pessoas e o objetivo nosso é, trazer conteúdo de qualidade para vocês e quanto mais pessoas conseguir alcançar melhor galera então se você puder aí compartilha com seu amigo se inscreva ativa o sininho para todos acompanhe todos os vídeos do canal e principalmente indique ao seu amigo é garoto vamos lá então é, conversa de jogadores o Lawell Obrigado chefe, oi chefe, só queria agradecer por me colocar de volta no time Pode jogar, Poder jogar com mais frequência significa tudo pra mim Ok, ok você tá voltando pro time porque você é um cara que faz diferença no time, né cara? Então é por esse motivo que você tá aqui de novo Então vamos jogar a partida, vamos iniciar aqui pessoal Vamos avançar O Bolton e a gente vai jogar com o uniforme azul novamente pessoal Vamos jogar com o uniforme azul, deixar eles com o vermelhinho. Boa! Jogar partida? É, só vamos mostrar aqui pra vocês. A gente tá com 5-3-2, pessoal. Hoje eu vou tentar um esquema tático diferente, galera. Vamos ver se o time tá mais entrosado. Vamos ver se o time tá com... Entrosamento melhor. Vamos ver, vamos jogar num... 4-3-3, não. Não. 4-5-1, galera, não, acho que 4-4-1, meio campo, 4-4-1, 2-2, meio centroavante. Pensivo, cara, então a gente joga mais aberto. Vamos buscar esse 4-4-1-1 aqui. Acho que a gente joga mais aberto e mais distribuído, somente com atacante e um centroavante, cara. Eu acho que vai ser uma boa, galera. Então, a gente tá mudando o esquema tático. Vamos ver o que, que dá o resultado aqui do nosso sistema, esquema tático. Josh Vela. Esse garoto foi um mito no jogo passado, hein? Fiz um golaço. Um golaço de qualidade mesmo. O garotão mostrou pra que veio aqui no Bolton, hein, cara? Vamos lá, então, com o Thiago Ribeiro e... Não. E aí, pessoal, hoje a bola vai rolar com chuva e tudo. O Gramado vai ser um adversário a mais, Caio Ribeiro. Adaptação. Essa é a palavra-chave do jogo de hoje, Thiago. Não dá pra ignorar essa água toda e jogar como se a grama estivesse seca. Esperamos um bom jogo hoje. Rotterdam United contra Volta o defesas. O time da bem casa bem tá bem. preocupado porque os visitantes têm a melhor defesa desse campeonato. Vai ser um bom teste para essa defesa, Thiago. Tá todo mundo esperando um grande jogo entre esses dois times. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu tô em cima do muro, Thiagão. Mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você tá em cima do muro. Não tô. Vamos lá, então. Pega essa bola, pega aí, ó. Não deixa, não deixa e passar é a escasa, aí. Não, tá não deixa tá o time. Isso, ciprião. garoto, isso, vela. Caio, você é. Mostra. Pra... Do 4-5-1 convencional que o time vai usar? Não sou não, Thiago. Tem muito pouca gente se aproximando da área e o atacante joga sozinho. Né? Hum, Mesmo se fosse 5 vez eu prefiro ver jogadores Se passasse, um mais ia ser bonita demais. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. E o time vai jogar no 4-4-2 com o segundo atacante. Um dos homens da frente joga mais fora da área. Eu acho ótimo esse esquema, porque times que gostam hum, de manter a posse não, de bola também sempre chegam com qualidade Isso. na frente. Vai não serve way. muito pra jogar na correria, não. Williams. Williams. Magnes. Ah, Magnes! Ganha de medida. Cara, os carinhas parecem que estão lentos hoje, cara. O que tá acontecendo com vocês, pessoal? Já foi melhor. Vai, Taylor. Boa. Williams. Vai, Williams. Taylor. Vai, Taylor. Saiu para ser escanteio. Lateral por ali. Meu escanteio lateral. Nossa, Baylor. eu estou errando tudo já, velho. Meu Deus. Low Low Wills. Bela. Murphy. Que boa jogada. Vai se empatar o jogo. Vai para fora. Meu Deus, Murphy. Sozinho, chegou. cara. Como que você me erra uma dessa, Murp? Não pode, cara. Não pode. Vai, São Benito. Vai, senão eu vou tirar você e vou colocar o. Balcast lá, Esqueci o nome dele. A bola Morela, tá indo de pé em pé, Miguel, é perto dele. da área. Boa. Tá difícil. Boa. Tira, tira, tira, tira, tira, tira. Tira, família. Ótima leitura de jogo da defesa. Vai, São Benito. Vai, Marines. Jones, Smith, Pega, pega, pega, pega. Olha pra escanteio. E quando a bola sai pela linha de fundo, vocês. Sabe... Cara, eu acho que tá diferente a. É, a corrida. Controles básicos, deixa eu ver aqui. Passasteiro. Não. Personalizar controles. Ataque, tá, bola enfiada, chute, por cima, pique com R1, é isso daqui mesmo, tá certo? Os caras tão lentos porque são uma sertaruga mesmo. Vai, Welter. Vai, Belvers. Bela. Não, Ganhou cara, a não, não Time, tô falando que vocês estão Estão muito lento, cara Boa visão do é jogo, isso? passe por cobertura Devolveu a bola Tentou o passe errou feio E passe essa bola pra fazer isso, cara Tá de sacanagem comigo Murphy. Murphy. Ah, não, Murphy. Não faz uma dessa, cara. Adversário. Vai ter um corredor livre nessa lateral do campo. Tira, tira, tira. Boa! E ele tira a bola de lá. Isso, Olakowski. Ótimo. Vai, São Benito. Pega os caras aí, velho. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Pode dar uma dessa, time. Uma dessa é arriscada. Viado, ah, não. É só cruzar. Não, bem que o não, mano. Olha lá, Gis. Pega. Não deixa. Não pegou bem na bola, time. Muito. Vamos reagir, velho. Vamos reagir. A gente tá só levando a pressão dos caras, mano. Ô oh, louco, vai outro. Não, cara. Ele se livrou como da que me dá uma dessa? Eu fico adversário. pensando, cara, como que o cara consegue fazer isso, né? Mandou o cruzamento pro meio. Tem que ter muita E ele tira o perigo dali. Defesa mitológica, coisa linda, Caio. Foi uma finalização a queimar roupa. E Boa ele amor, se virou tô. muito bem, salvou o time. Chance pra tomar a frente! Aí ah, fica fácil. Mano. Subiu a bandeirinha. Teve coragem de bandeira agora. Lance difícil, perigoso. Pega, pega. Não, cara. Não deixa os caras sair assim. Veilo. Tá louco. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E já tem gente pra ajudar. Desarme na bola, perto da linha lateral. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Um entregou a bola de presente para o adversário. Vai, E ele acaba com a jogada e tira de lá. Williams. Bola dominada na ponta. Gol. Oh. Pressa nenhuma é, lá. pra finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Não enrola, cruza logo. É. Ah. Gol contra! E cai em terceiro. Lokoski? Não foi gol contra, eu acho. Foi gol contra? Que lambança, é? Caio. Mas acontece. Ele só não pode se abalar. Foi gol contra, mano. Olha isso. Meu Deus. E Nossa. vamos ver como é que depois a gente vai que pensa, essa, depois desse gol contra. Robertson. Era que mas ele ajudou, então tá ótimo. Os caras agora vão reagir. Vamos, time, pega, não deixa, não deixa. Vai pro gol. É esse sempre um perigo aqui no FIFA. Não deixa, tira, Atenção tira, tira tira, tira. tira, tira, tira, tira. Aí direto pro gol. Salva a zaga! É goleirão, velho. Goleiro. Vai o goleirão amor. Essa defesa foi sensacional! E aí a zaga fica com ela. O Olha que o belo passe de errado de pro um adversário. Tempo. Ótima posição para cruzar! Saiu! O bandeirinha escanteio. tá dando escanteio! Tira time! tira para longe essa lá vem a bola para dentro da boa. Área. cruzamento foi bom mas a defesa afastou o perigo final de primeiro tempo Vitória Mar... e acaba o primeiro tempo mas tá tranquilo esse jogo galera tá bem administrado a gente tá levando na boa sem nenhuma pressão eu vou tirar o San Benito porque ele não o... porque ele não tá fazendo nada cara ele é um atacante Precisava de um centroavante aqui, velho. Porque eu não tenho centroavante. Eu tenho ataque só. Vou colocar o Dona Delcio no lugar. A bola já tá rolando no segundo tempo. Porque esse cara corre bem, velho. O Dona Adelso corre bem pra caramba. Vela. Ótima leitura de jogo da defesa. Meu Deus. Ah, não, time. Vocês são muito ruins, velho. O cara não joga nada, filho. E o outro time pega a bola. Murphy. Vela. Nunca, Vela. Eu sei que eu tentei fazer. Faltou capricho, mala. Ali Não deu certo. Vai pintando uma boa jogada por aqui Tira, tira O passe não chegou ao destino, bom corte Ai, toma trouxa, vale vai viado, ficar pode fazendo bolhou para pra área, vai cruzar Olha o gol de empate pintando. Meu Deus, cara, o cara errou na boca do gol, um velho do céu. Se eu perder pra esse time, pra mano. Pagar o ingresso de novo. Foi abusado, mas tem que tentar mesmo. E ele se pegou eu... bem na bola, saiu cara, por na muito moral, pouco. Se eu perder pra esses caras aqui, ó, eu... cara, eu choro, mano. Eu Entra desisto do bolo. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Se eu perder pra esse time, cara, eu desisto do bolo, na moral. Tentativa do gol, aí fica fácil pro goleiro. Putinho, time, esse time aqui não tá com nada, velho. Ah não, pelo amor de Deus. Perder para esses caras que é final de carreira. Desarme feito. A bola saiu pela linha de fundo, ou seja, é tiro de meta. O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time. Fire. Não, o que cara do bem, céu olhou, olhou bem e passou a bola cara, de graça para o adversário. Aí é. saiu a conclusão. Pega o goleiro com facilidade. Goleirão, goleirão. O bichão é o. Prendeu com o melhor. Williams. Vai. Pega aí, seu trouxa aí. Bela Vela, Robertson. Cara, os caras muito ruins, velho. Esses jogos estão jogando O ligado ali para interceptar o passe. O técnico do time da casa vai mexer no time. Cruzou para confusão no meio da área. E aí, tentou oh, o golaço de voleio e passou vergonha. Tem dessas o voleio, né? Ou é um golaço, ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada parada, não parada. era essa. Não, claro que era. Era para cruzar e... E aí. gol, gol. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Essa é uma mensagem para Andy Topham, que é Andy Topham, por favor, voltem ao seu veículo imediatamente. Obrigado. Cara, pega, pega, Tana Drossa. Não, cara. Pode Aí. ser um ataque bom, vamos ficar de olho. Ah, Williams. Sem, sem, tá chance. sem chance, sem chance velho, não tinha como. Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Bateu pro gol. Ah, Finalização caramba. forçada, porta bizarra. Vai ser só dar tiro empate, de meta. Cara, que não que ganhar, tinha ângulo para finalizar e não levou perigo nenhum. Estragou o ataque. Murphy, A defesa está oferecendo muito espaço para o adversário Bola para fora ah, pôs, Não deu tempo, de cara de, de dar o cruzamento quando eu apertei para cruzar Que droga, velho Se ninguém chegar, meu amigo você já sabe, ele vai avançando Cruzamento para o meio da área Asa Vai pra fora a bola! Galera, nós estamos tomando uma Sentiu pressão dos caras velho! Isso é bola louco! Com açúcar. E aí não tem nem o que discutir. Impedimento muito, muito claro. A chance era boa, mas estava bem impedido o jogador. Acho que é porque está chovendo, daí está pesado. Os caras não estão tá conseguindo correr, mano. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Está horrível esse campo. Robertson. Não, é não, mano. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Murphy. Nossa, mano. Okovski. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Daí é só cruzar. Cruzou na primeira trave. Oh, né? E o cruzamento Se passasse, não deu certo. A bola está nas mãos do goleiro. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar. Caio, mas até aqui o ritmo do jogo é bem intenso. E eu não vejo ninguém cansado até aqui não, Tiagão. Acho que tá dá para manter pra esse ritmo até o final. E como é bom você ter um jogo tão disputado, né? Passe completamente vou. errado. Ótima chegada do zagueirão, Thiago. Seria Eu provavelmente o um gol da vitória: 43 minutos, faltam dois. Que boa oportunidade para vencer o jogo nos momentos finais. Tem bastante gente na área no cruzamento. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Williams. Bateu pro o gol. Lance perigoso. Olha lá. Uma cagada, velho. Uma cagada essa. eu só fui cagada demais. O cara, do de bola, o cara nem dominou pode a bola. O cara nem dominou a bola. Mas o time não pode se desorganizar bateu. em campo. Senão vai sofrer pressão. Olha, batendo bateu de canela, filho. Foi tá horrível esse gol. O do gol. Daqui é fácil falar, ah. Tiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado para escanteio, não teria dado o rebote. E aí não teria saído o gol. Boa, boa, ótimo. E olha, ótimo. deve ser o gol da vitória, Caio saiu um momento importantíssimo do importante jogo. importante demais, tá valeu da partida. Você é o máximo. E galera, Sim, ganhamos ganhamos mais um jogo por galera. aqui, apesar ganhamos de que tinha um. um gramado desse Vamos jeito, Vamos ver se a gente cai. subiu, Olha, suar, se nossos adversários perderam, rolar, porque a gente, gente precisa ficar que ficaria. alguns percam o pra gente que poder decolar naquela tabela, realmente mano. Foi um Tem os que tão com 29, se eu não me engano, 27, 29, e a gente tá com 22, então a gente ganhou foi pra 25. Vamos ver se alguém perdeu, pra gente poder evoluir um pouco. O primeiro gol foi muito da hora. Deixa eu ver aqui. Gol contra. Esse gol aqui foi épico demais, filho. É gol contra. E cai entre nós. Que ridículo. Caramba, velho. Deixa eu ver onde que aproxima. Tum. Caramba, mano. Olha isso, velho. Você é louco. Foi muito. Deixa eu. Vamos ver de novo. Vamos aí. Não enrola, cruza logo. É gol contra. E cai entre isso nós. Tem que pegar do lado de lá, lá tá ligado? De fora. Foi. Nossa, cara. O cara tentou tirar e fez. <risos> Muito boa, muito boa. Não, foi ótimo, ótimo. E o Local saindo comemorar, velho. Nem foi ele, mano. Nossa, que tonto. Né? Galera, e se você já gostou do vídeo, chegou até aqui, se inscreve no canal pra não perder nenhum. Aqui que é? nenhum jogo disponível. L Championship. Tá. Pra não perder nenhum episódio, a gente foi pra terceiro, pessoal, com 25. Voltamos novamente. Vamos avançar na tabela aqui. Galera, eu vou indo nessa então. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se quiser, me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Lá no Instagram, onde eu falo tudo sobre a página, sobre o canal. Então, a fonte da informação sobre a página e o canal tá no Instagram. Então, me segue no Instagram lá. Cara, eu vou indo nessa, beleza? Conto com vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Fui!